Infelizmente eu não vejo que nada de muito melhor do que aquilo que aconteceu nas eleições europeias aconteça nestas, nestas eleições, se calhar por serem cá os resultados não vão ser tão negros como os 70% da abstenção, mas eu acho que a política continua tão divorciada desta, desta geração que não vejo mesmo qualquer tipo de, de ligação desta geração com a, com a política, até porque eles sentem que estão a fazer o caminho deles de outras formas. E por isso não, não sinto que eles sintam que é por irem votar que, que vão fazer a diferença. Sinto que eles sentem mais que é por sair à rua e fazer a pressão, por fazerem sair as notícias deles que vão fazer essa pressão nos políticos, é mais ao contrário, é uma pressão ao contrário do que necessariamente fazer com que os políticos se interessem pelos temas que para eles são, são relevantes. Mas eu acho que todos nós temos uh, um papel e uma missão social de fazer esta geração também entender o, o nefasto que é a ausência de voto. A ausência de voto é deixar de fazer parte uh, e, portanto, uh, é uma pressão dos dois lados, é uma pressão para que a política seja diferente e por isso se calhar também precisamos de, de novos players, uh, com receio do que possam ser esses novos players, porque não queremos, uh, não queremos seguir os maus exemplos que vários países estão a, estão a seguir. Uh, e cada vez são mais, uh, mas sem dúvida a democracia está numa grande crise, continuando com estes níveis de, de divórcio uh, e de abstenção, uh, estamos numa crise bastante grave e urgente na nossa, na, na nossa sociedade, mas sem dúvida é um tema que é absolutamente passa completamente ao lado, não não ressoa a esta geração e sem dúvida é um é um tema preocupante quando pensamos que todos estes pilares extremamente importantes lhes estão a passar ao lado, quando eles próprios não acreditam na educação, OK? Tem que ser, só obrigado, mas isto assim não faz sentido, e eles próprios criticam, mas não veem reflexos disto, onde, onde é que está a reforma da educação, onde é que está a reforma política, onde é que está, enfim, e portanto vão por eles procurar as respostas e as, e as soluções.